Estamos aqui em mais um dia da campanha, lembrando que amanhã é o último dia. E aí, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a história do sal. Para nós entendermos uma passagem que a Bíblia fala, que Jesus ele fala para nós. E nós vamos orar em cima disso. A gente sabe que a função do sal, ela tem uma função para garantir o equilíbrio do sabor. Só que não só isso, ela também garante uma função do, do nosso equilíbrio de fluidos corporais, assim como regular o ritmo cardíaco, volume de sangue e transmissão de impulsos nervosos e contrações musculares, entre outros também. Inclusive o sal, ele é poderoso para combater bactérias. Então quando você ingere o sal, não em grandes quantidades, na quantidade correta, o sal ele se torna uma benção Mas quando você usa ele exageradamente, ele se torna doença. Então tudo tem que ter o um equilíbrio. O sal ele vem para trazer sabor, equilíbrio, ele vem para poder restaurar e até mesmo curar. Na época de Moisés, na antiguidade, eles usavam muito sal, inclusive... Moisés usou o sal para transformar uma situação que estava difícil, lançou o sal para que a situação pudesse mudar. Então, na história, fala que o sal ele foi começado a ser descoberto, as suas verdadeiras composições, no, no século 19, ou seja, Nesse período que foi descobrir que o sódio e o potássio, entre outros elementos químicos, fazia parte do sal, e aí eles foram descobrindo para que, que o sal realmente servia, e na história, a história do sal, o registro do uso do sal pelos homens, é, existe há mais de 5 mil anos, e ele era usado também na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda. O sal ele era o dinheiro da época, como forma para conservar o alimento e para lavar, tingir roupas e amaciar couro. O sal ele era usado de diversas formas. Então, naquela época, o sal também ele era um pouco raro. Não tinha com grandes quantidades. Ninguém sabia como que o sal era produzido. Então, quem sabia, não revelava o segredo. E o sal começou a ser muito apreciado, porque não tinha geladeira, então ele era um conservante natural. E era usado para a pessoa comer, para poder comercializar, ele era moeda, a pessoa comia também essa moeda. Por fim, a origem e a importância do sal, na, na antiguidade, na época do Império Romano, quando os soldados eles, eles recebiam o seu salário em sal. E a palavra salário vem do sal, porque eles também usavam esse sal como moeda, para comprar escravos, para poder comprar alimento, para poder negociar. Então, como o Império Romano foi se expandindo, e ele foi conquistando diversos lugares, países, províncias, povos, cidades, nações. Ele se tornou um grande império na época. E como os soldados eram pagos com sal, com um salário, então o sal ele começou a propagar mais forte ainda como dinheiro. Ele era a moeda corrente da época. O sal ele era o ouro em grão. Ouro Branco, que eu costumo dizer. A história não diz que o sal era o Ouro Branco, mas a história diz que ele era o ouro em grãos. E os chineses também, eles foram os primeiros a encarar a produção de sal como um grande negócio, com grandes proporções, porque depois eles foram vendo como que o sal ele era produzido antes de Cristo. Eles obtinham cristais de sais fervendo em água do mar, em vasilhas de barro. Essa técnica se espalharia pelo mundo ocidental. Então, e milênios depois, no Império Romano, ainda seria mais disseminada. Inclusive, a China, para construir as muralhas, eles começaram a pagar os operários com sal, porque eles não queriam dar o ouro e eles resolveram pagar em sal, só que aqueles trabalhadores precisavam comer e aí eles tinham que pagar a comida e o sal retornava para o imperador, então era um trabalho um pouco escravo, porque a pessoa passava ali horas carregando pedra, morria e não tinha dinheiro para mandar para sua família, porque passava dia e noite no sal e sem contar o contato com o sal extremamente, como ele resseca, produz rachaduras, enfim, aquele povo tinha problemas de pele e um monte de outras coisas devido ao sal marinho, que ele era extraído da água do mar. A, ele, o sal, para você entender, eles pega uma parte da água e faz um cercar e espera começar a evaporar a água conforme o sol vai batendo a água vai evaporando e os blocos que eles colocam essa água retida o sal ele começa a virar uma rocha porque o, o sal daquela água começa a se acumular então ele é retirado essas minas de sais e tem lugares que tem sal no subterrâneo como resultado de lagos, mares antigos que se secaram-se como cavernas, rochas gigantescas. Tem sal do Himalaia, que cada um tem suas propriedades. Enfim, por que, que eu estou falando isso para você? Porque Jesus, ele disse que nós somos o sal da terra. Quando ele veio. Falando do reino de Deus Ele disse lá no livro de Mateus No capítulo 5 Versículo do 13 ao 14 Porque aquele povo Eles não se achavam Dignos de Deus Eles achavam que só os sacerdotes Só os líderes religiosos Eles podiam ter acesso a Deus E quando Jesus ele veio Ele disse Vós sois o sal da terra E vocês são a luz do mundo eram duas coisas que eram extremamente importantes e muito caro. Para alguém poder ter óleo, azeite, para acender uma lamparina, ele tinha que ter boas condições. Porque o azeite era usado para alimento, para ungir a, as pernas, as feridas, para poder hidratar e também era usado além de mantimento ele era usado para ungir reis, então era muito caro manter uma luz acesa, e aí quando Jesus disse, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, Jesus está dizendo que nós temos importância para Deus. E, a, e Deus ele quer uma comunhão direta conosco, Ele quer dar vida, Ele quer dar sabor, Ele quer nos conservar as coisas boas, Ele quer dar o equilíbrio e nós temos esse equilíbrio não pela nossa vontade, é porque aquele que nos criou, criou você que está ouvindo essa palavra como imagem e semelhança, você é a coroa da criação de Deus. As dificuldades podem dizer que você não vale nada. Uma pessoa que está lá como mentindo, ele acha que ele não tem valor Mas ele não entendeu ainda o amor de Deus. E grande é o valor que ele tem diante dos olhos de Deus. Então, Deus está dizendo, Jesus está dizendo para nós, que nós temos grande valor, que não está perdido a nossa vida, porque se nós temos um filho e ele nos pede... Leite para beber, nós não vamos dar um escorpião para picá-lo. E se esse filho nos pede pão, nós daremos a este filho pão, se estiver nas nossas condições. Deus fala que nós não pegamos e colocamos como se fosse é, serpente para poder picar. E Ele fala. Se vós sabe ser bom com os vossos filhos... E eu, Senhor, não serei? Vamos orar agora nessa hora. Ó oh Deus, Pai Todo-Poderoso. Na Tua Palavra diz que o salário do pecado é a morte. Meu Deus, mas a Tua Palavra diz que o salário daqueles que trabalham para o Senhor daqueles que fazem a sua vontade, daqueles que se esforçam. O salário é abundância, é vida eterna, é bênção, é recompensa. Meu Deus, nos orienta, nos ajuda, ensina-nos, Senhor, a te agradar mais um dia das nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, abre nossa mente, os nossos sentimentos. Abre, meu Deus, a nossa inteligência, a sabedoria. Até uma formiga tem sabedoria, meu pai, ela não tem chefe sobre ela, não tem presidente, ela não tem príncipes nem governadores e muito menos reis, porém, ela sabem a hora de trabalhar, elas sabem a hora de parar e quando chega o inverno, elas entendem que o celeiro delas está cheio e elas podem descansar. Meu Pai, abençoa essa pessoa, orienta, venha dar vitória a minha vida também, a vida de todos, que a bênção venha alcançar e fazer morada na vida deles, que eles venham ser alvo da bênção de Deus, que você venha ser alvo da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no penúltimo dia e amanhã retornaremos. Quando a Palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, quando aquele povo, na antiguidade, e até um período remoto aí, próximo, é, as pessoas elas eram chamadas para trabalhar em fazendas, para trabalhar em colheitas, e elas ficavam nas praças esperando alguém chamar. Eles eram chamados de jornaleiros. Então fazendo fazenda ou empregado vinha e falava, olha, tal fazenda precisa fazer tal colheita e nós vamos pagar tanto pelo, pela jornada de vocês que era o trabalho era o salário que eles iam receber e muitos iam trabalhar para pessoas mal então o que, que essas pessoas mal faziam? elas pegavam ao invés de pagar o salário, a pessoa trabalhava o dia inteiro Aí falava, vou te pagar amanhã, e depois enrolava o máximo de tempo possível. E depois, quando a pessoa pensava que estava com uma grande quantia para ele receber, o patrão chamava ele para acertar as contas. E ao invés de pagá-lo, eles matavam essa pessoa. E aí, por isso que quando Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele disse, o salário... Do pecado é a morte, então quem trabalha para as coisas más não tem como colher boas coisas. É isso que Paulo está dizendo: se você trabalha para o vício, se você trabalha para você se arrebentar, não tem como as coisas dar certo. Você tem que procurar mudar o rumo, você tem que procurar mudar as suas atitudes para que você venha trabalhar para aquele que é poderoso para te recompensar. Que quando falhar a força humana, a sua força, a de Deus, ela não falha. Quando falhar a força dos amigos, a de Deus não vai falhar. Quando falhar a força da pessoa que nos ama, a de Deus vai continuar ainda na sua vida. E Deus recompensa bem. Ele paga bem aqueles que trabalha para ele, então trabalhe para Deus trabalhe para Deus para que você venha ser recompensado, como que você pode trabalhar para Deus? lutando contra você mesmo para você se vencer vencer o seu ego o seu orgulho vencer você para você poder vencer as dificuldades do dia a dia, não se entregar não desistir. Tem dia que a gente amanhece e quer desistir, mas não desista, porque Deus é contigo para te ajudar. Essa palavra está sendo ministrada não para uma, mas para várias pessoas. Mas compartilhe com alguém, principalmente com quem você não conhece. Que muitas das vezes quem você não conhece, ele está com o coração mais aberto para ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma, uma vida vitoriosa diante da presença de Deus e diante da presença dos homens. Honra o Senhor teu Deus e Ele te honrará diante dos céus e diante dos anjos e diante dos homens. Fica com Deus amanhã, o último dia. Eu sei que não é fácil quando você entra em campanha. Mas se você chegou até aqui, glorifica a Deus e agradece, porque o poder de Deus está sobre você. Ou falhas, ou não, todos nós somos humanos. Erramos por natureza, mas o poder de Deus habita em nós, para que nós não venhamos a desistir. E essa é uma característica do Espírito de Deus, é não desistir, perseverar. Porque no tempo de Deus você vai colher a vitória, a porta aberta o milagre, a cura. Deus vai te dar a direção, Deus vai abrir porta onde não tem para te abençoar. Fica com Deus. Até amanhã.